Bom dia, seres de luz! Sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo dia de 21 dias do ciclo de meditações conectando com o eu superior. Peço a todos que sentem-se confortavelmente com a coluna ereta e vá relaxando cada músculo do seu corpo. Enquanto respira, lenta e calmamente, inspire e expire, inspire e expire, inspire e expire, focalize sua consciência em seu coração. E se deixe levar pela minha voz. Você sabia que a nossa intuição também é conhecida como eu superior? O nosso eu superior nos traz informações através de nossa intuição. E se nós estivermos atentos a ela, podemos transformar a nossa vida. Você consegue perceber a sua intuição? Você consegue perceber o que ela está te falando? Você segue a sua intuição instintivamente ou você a ignora? Agora, conectado à sua essência... Perceba-se consciente do seu eu superior e conectar com a sua intuição. Repita mentalmente comigo. Eu me abro para me conectar ao meu eu superior através da intuição. Eu me abro para estar atento em todos os momentos a essa conexão. Eu reconheço que sou um ser infinito. Um ser essencial. E que o meu eu superior Me traz as informações através da intuição. Eu sou um ser de luz. Eu sou uma centelha divina. Eu sou o eu superior. E sigo as minhas intuições. Trazendo a alegria e o bem-estar em minha vida. Eu sou grata a mim mesma. Por ser quem eu sou. Eu sou Deus em ação. Gratidão, gratidão, gratidão.